Esse. Chapo, chapão, era na frente, na faixa frita. Chapo, chapão, rato, ratão. Uh, lagarto, largarto, cobra, cobra. Eu talho e retalho, bicho de toda a nação. Três vezes também, com a graça de Deus, da Virgem Maria, um pai nosso, um maria Era talhado com um ramo de salsa Esse era um ramo de salsa Mulhava um mas zaita, porque ele ramo, salava-se. Assim.